Oi gente, nós estamos aqui hoje, dia 15 de dezembro, com resultados do Big Sister Estrias. Essa é a nossa primeira sister, fototipo 2. A gente obteve um resultado bem legal com as três técnicas. Lembrando que foi um procedimento é, nas duas primeiras estrias somente de estimulação. Nas outras duas estimulação com ativos e nas outras duas últimas é a pigmentação, tá? É, atingimos a cor certinha das estrias, as três estão exatamente iguais, o pigmento estava bem diluído. É, elas estão pigmentadas, a gente só consegue ver com a lupa a corzinha do pigmento. Quando a estria está bem esticadinha, os pixels da, da cor, eles são visíveis. Eu não vou pigmentar novamente hoje, porque a ideia é que essa cor seja acompanhada agora a longo prazo. Tá? Eu vou dar uma leve estimulada é, nessas estrias que foram feitas com os ativos para que eu possa puxar mais um pouco de cor, porque elas ainda estão claras, apesar de ter escurecido um pouco. Então, o mesmo protocolo aqui, gente. Higienização. Eu já fiz antes uma sepsia geral, tá? Tô tirando aqui a caneta de marcação agora, só para vocês relembrarem. Ó oh, gente, nós estamos aqui com esses resultados da Márcia, as estimulações deram super certo, é, a pigmentação não pegou, eu fiquei com um pouco de medo porque a pele é muito clara, a estria estava muito clara, então eu fui tão superficial que acabou nem pegando. Então hoje eu vou dar só mais uma passadinha na pigmentação Mas não vou mexer, ao contrário da Dani Pegou a, a pigmentação e não pegou a retração Eu reforcei a retração, aqui eu vou fazer ao contrário A retração deu certo Eu vou só passar um pouquinho do, da pigmentação na estria para gente acompanhada aí. Bom gente, essa é a Nádia, foto tipo cinco. O fototipo 5, é, ele demora um pouquinho mais para apresentar o resultado, então as estriazinhas escureceram pela facilidade de hiperpigmentação. Então com 15 dias né, que nós tiramos as primeiras fotos, estava bem mais escura, já clarearam, mas a Nádia já no dia seguinte da primeira sessão, ela teve um processo alérgico, pipocou o corpo inteiro e hoje que seria o dia para a gente mexer ver alguma coisa também ela tá com uma alergiazinha assim bem no meio das estrias então na nádia nós não vamos poder fazer nada hoje tá mas de qualquer forma eu já não ia fazer mesmo porque a gente tem que esperar o clareamento total dessas estrias que às vezes chega é, de 60 até 90 dias e não só 30 como fototipo 1 e 2 que é mais rápido do que o 3, 4 e 5 tá então é isso aí o resultado da nádia está registrado aí para vocês verem também bom gente o resultado nesse fototipo 4 foi muito pouco tá então nela eu vou estimular de novo a pigmentação foi ok, nós vamos aguardar aí o passar do tempo, tanto que eu não consigo nem ver, então atingiu bem o tom da pele dela, tá aqui, mas as estimuladas eu vou trabalhar de novo, porque a melanina não reagiu como deveria, então de novo nós vamos estimular com o ativo e sem o ativo. E ver o resultado também depois de 30 dias isso é comum tá só acontece é melhor a gente sempre é, optar pelo menos que é sempre mais porque se eu tivesse pegado mais pesado na primeira sessão eu poderia fazer aflorar demais a melanina e aí ia ficar ruim então aqui o batoquinho descartável o ativo Oh, gente, é... aqui a estimulação do Rafael foi show, mas a pigmentação não ficou boa, tá? Quero mostrar para vocês de perto o que, que aconteceu. E... Então, não vou mexer mais na pigmentação e vou deixar essa pigmentação aqui para o protocolo de despigmentação que eu vou fazer depois. Eu vou tentar pigmentar uma outra estria com outro tipo de pigmento, tá? Mas apareceu na pele dele, é um tom alaranjado que não apareceu nas meninas. E vocês vejam, o preparo foi feito igual para todo mundo. Eu cheguei no tom da pele, da forma que eu sempre faço, diluí da mesma forma com que eu fiz para todas e nele aqui apareceu é, esse tom que não ficou legal. Ainda bem que foi no Rafael, que é, aí tá mais eu fácil. Que você vai fazer com a minha pele. <risos> eu vou despigmentar, senhor. E seja lá o que Deus quiser que aconteça com a sua estria, nós vamos tirar, tá? Olha, gente, são essas Três estrias aqui que eu pigmentei Essas três aqui tiveram Um resultado perfeito Perto dessas outras aqui que não foram mexidas Ó, estão todas brancas E eu quero Que vocês vejam É um resultado que assim, olhando aqui de longe é, você não vê Tá, é que eu tô com lupa Aqui o Murilo tá com Mega zoom Cadê? Dá pra visualizar aí, amor? Ó Aqui, aqui, aqui, ó. Então, você enxerga um alaranjado do pigmento. Ó uma outra aqui, ó. Eu pigmentei ele mais do que eu deveria. Mas é isso. Então, aqui eu não vou mexer mais, eu vou deixar para despigmentar. E eu vou chegar num outro tom aí pra... Pintar as outras estrias para gente tentar achar a cor certa para ele. Não é fácil, gente. Então, nunca um trabalho desse deve ser feito na primeira sessão. Nunca.